Trabalhar com documentos legais pode ser um processo frustrante e demorado e acelerar o processo ao mesmo tempo que se mantém a precisão é uma necessidade cada vez maior. Com a Juridoc, você pode reduzir seu tempo gasto em papelada legal em até 80% e melhorar totalmente a conformidade. Basta criar seus próprios documentos legais com o nosso editor inteligente sobre campos correspondentes, sem a necessidade de ter um PHD ou ser engenheiro. Nossa plataforma é entregada aos CRMs mais populares do mercado. Basta selecionar um de seus contatos e preencher seu documento automaticamente. Caso falte alguma informação do seu cliente, ele poderá preencher diretamente online. Com nosso fluxo de trabalho de aprovação, você leva apenas alguns minutos para finalizar e enviar um documento. Mas, como nem sempre o seu cliente concorda com todos os seus termos, você pode negociar seu contrato online sem trocas intermináveis de e-mail. Todas as conversas e versões são salvas em um único lugar para facilitar a sua pesquisa e recuperação. Após chegar a um acordo, você pode assinar online seu documento com o mesmo valor legal de um contrato em papel. Além de não precisar gastar com impressões, toda a sua documentação é armazenada em servidores seguros da Juridoc. Por fim, nossa análise avançada facilita o gerenciamento de cada contrato que você e a sua equipe estão trabalhando. Melhore sua eficiência com sua documentação legal, aprimore a colaboração em equipe e aumente seus lucros com a Juridoc. Faça um teste ou fale com um dos nossos consultores especializados para uma demonstração.